Olá, alunos e alunas, vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre o processo de gestão estratégica e o conceito de vantagem competitiva. Vem comigo nesse slide. Então, o que é processo? Processo é um conjunto de etapas, as etapas que nós temos que cumprir. Nós aprendemos que até o momento, né, primeiro a gente deve fazer a definição da missão, visão e os valores da empresa. É a primeira etapa do processo de gestão estratégica, de planejamento estratégico. Depois, nós vamos definir os objetivos. Definir os objetivos e as metas. Para depois, fazer análise de ambiente. Aí nós vamos fazer análise de ambiente do ambiente externo e do ambiente interno da empresa. O ambiente externo, aquele que não é controlável, né, aquele que, está, que aparece como oportunidades e ameaças para a empresa, e o ambiente interno, que é aquele que é controlável, aquilo que é, é, são as minhas forças e as minhas fraquezas, o que eu posso controlar dentro da empresa. Até essa etapa de missão, objetivos e análise, vários teóricos vão apresentar esse, esse tipo de etapa. Objetivos primeiro, para depois realizar a análise, análise de ambiente. Outros teóricos vão apresentar análise de ambiente antes dos obje objetivos. E, tudo bem, a gestão ela é situacional, certo? Por exemplo, vamos, vamos fazer um exemplo simples do nosso dia a dia. Digamos que você tenha uma visão de se tornar um funcionário, um profissional, na verdade, um profissional de sucesso. De uma, você quer chegar a um determinado ponto de uma carreira, de um cargo, e aí você define o seu, o seu objetivo como, eu vou prestar o vestibular, eu vou passar no vestibular, porque eu quero seguir aquela carreira. Aí você vai fazer análise de ambiente, seu ambiente. Você vai verificar se tem universidades próximas à sua casa, ou, próximo, ou campus próximo da sua cidade, ou até mesmo se a, quais são os cursos que ela vai disponibilizar. E aí você vai analisar se tem algum curso EAD, você vai analisar se é algum viável para você, se você tem tempo, é, a sua questão financeira também, então você vai fazer uma análise interna também, que, que é a questão financeira, assim, para comprar material, para fazer talvez um curso em pré-vestibular, e aí você vai definir as estratégias de como você vai estudar. Você também pode fazer o inverso, você pode analisar o ambiente primeiro para depois definir os objetivos. Por exemplo, você, você tem a mesma visão de se tornar um profissional de sucesso e aí você percebe que no trabalho onde você, onde você está, você percebe que para conseguir determinado cargo, você precisa fazer uma graduação ou uma nova graduação e aí você vê essa oportunidade o curso uma universidade próxima a você também ofereceu um curso que é interessante que vai te ajudar a crescer e você percebe que também você tem tempo que você consegue otimizar alguns tempos um tempo ocioso do seu dia a dia para poder estudar aí você define o seu objetivo que é passar que é prestar o vestibular passar no vestibular para poder fazer uma nova graduação ou uma primeira graduação. Viu como é possível fazer análise do ambiente antes e, e, e definir os objetivos depois, ou definir os objetivos antes e fazer análise do ambiente depois? É, com as empresas é a mesma coisa, lógico que é um nível mais complexo, né, de, de amplitude, de detalhes também, mas é a mesma lógica. Tá? Então, não tem problema, assim, em alguma leitura, você encontrar análise do ambiente antes de objetivos, ok? Próximas etapas do processo de gestão estratégica, nós temos a escolha da estratégia, a implementação dessa estratégia e tudo isso para quê? Nós temos também o controle, mas nós vamos falar mais para frente, tudo isso para quê? Para que nós tenhamos vantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes. Ah, professora, mas não é para ter, para alcançar os objetivos? Sim, mas com o alcance dos objetivos, a gente obtém vantagem competitiva. Esse é o ideal. Né? Você vai alcançar seus objetivos para obter vantagem competitiva. E você vai obtendo a vantagem competitiva para quê? Para a sua empresa crescer e com, e com o crescimento, e com essa vantagem competitiva sustentável, é, você vai ao alcance do, da sua visão. Viu como está tudo interligado? Então, nós vamos fazer todas as etapas até chegar para obter uma vantagem competitiva e com o tempo alcançar a visão da empresa. Na escolha da estratégia, nós temos duas grandes categorias quando a gente vai escolher uma estratégia. Nós temos a estratégia em nível de negócio e a estratégia em nível corporativo. A estratégia de nível de negócio é aquela estratégia é, que ela é só para um setor, um mercado, um negócio apenas. Então, ela, vai, ela, vai, ela pode ser utilizada tanto na empresa pequenininha, aquela menor empresa, até grandes corporações. O ideal é que todas as empresas tenham algum tipo de estratégia de nível de negócio. Né? E as estratégias mais comuns são liderança em custo e diferenciação de produto, que vocês vão estudar com mais profundidade nos próximos vídeos. Já a estratégia em nível corporativo, são estratégias em mais de um negócio, em mais de um setor. Então, ela vai desde uma média empresa que já trabalha com dois tipos de negócio, como se fosse assim, uma academia e uma lanchonete, por exemplo, pode ser negócios relacionados ou não relacionados né, ao, ao negócio principal da empresa até grandes corporações. Então, elas vão ser estratégias de fusão, estratégia de aquisição, estratégia de diversificação. Temos a integração vertical e as estratégias globais também. Essa estratégia em nível corporativo, nem todas as empresas vão ter, tá? Empresas pequenas, elas trabalham com estratégia em nível de negócio apenas. Também na escolha da estratégia, a gente tem que é, se apoiar em quatro pilares. Né? Então, quais são esses quatro pilares? Quando eu vou escolher uma estratégia, ela tem que apoiar a missão da empresa. Lembra que eu falei que missão da empresa, a missão, a visão, ela tem que se apoiar na missão. Quando eu falo missão, eu incluo a visão também. E a missão e a visão, elas não são apenas decorativas, não é apenas para criar uma frase e colocar na parede, não é decorativo. Por quê? Porque ela é que vai dar o um norte para a escolha dos objetivos e a escolha da estratégia. Então, quando eu for escolher a estratégia, eu tenho que me apoiar na missão e na visão da empresa. Eu tenho que ser consistente com os meus objetivos. Lógico, eu cheguei até aqui, eu defini missão, eu defini objetivos, eu fiz análise, não é para escolher uma estratégia a nível aleatório, é para... Escolher uma estratégia que vai apoiar e que vá ao alcance dos objetivos. Ela tem que, ir, e agora dois pontos, explorar as oportunidades e os pontos fortes e neutralizar as ameaças e os, ponto, os pontos fracos. Então, quando eu vou escolher uma estratégia, após analisar o ambiente, verificar quais são as oportunidades que eu tenho, eu tenho que escolher uma estratégia que vá aproveitar essas oportunidades e que eu vá me agarrar nos meus pontos fortes da, do, da minha empresa. Então, se eu tenho é, funcionários motivados, se eu tenho capital de giro, esses são pontos fortes, por exemplo. Então, eu tenho que aproveitar os pontos fortes. Se eu tenho ameaças, possíveis ameaças, uma crise financeira, uma crise econômica, por exemplo, é, eu tenho que tentar me apoiar nos pontos fortes e tentar neutralizar os pontos fracos. Os pontos fracos ou eu neutralizo, ou eu desenvolvo esses pontos fracos, né, para que eles se tornem fortes. Por exemplo, se meus funcionários estão desmotivados, se eu não tenho capital de giro, se eu não tenho uma reserva financeira, então eu tenho que melhorar esses pontos fracos para poder, quando chegar uma ameaça, eu eu consiga superar, não consiga, que essa ameaça não me atinja. A ameaça também pode ser sinônimo de risco, tá? Que esse risco, ele não seja, não me agrave, tá bom? Então, na hora de escolher a estratégia, eu tenho que me apoiar nesses, nesses quatro pilares. Então, a missão e a visão da empresa, não esquecer disso, os objetivos, aproveitar as oportunidades e os pontos fortes, neutralizar as ameaças e os pontos fracos, ou então desenvolver esses pontos fracos e torná-los fortes. Implementação da estratégia. Então, aqui a gente escolheu, nós vamos para o um plano de ação. Então, nós vamos é, desenhar um plano de ação para poder implementar aquela estratégia escolhida. Tem três pilares que a gente não pode esquecer também em nível amplo, que é a estrutura organizacional, os controles gerenciais e a remuneração dos funcionários. Por quê? A estrutura organizacional, dependendo da estratégia que eu escolha, ela pode ser que minha estrutura ela não, não acompanhe essa estratégia, ela não consiga fazer com que eu implemente a estratégia, então no plano de ação eu tenho que analisar isso, se eu tenho, de repente, que fazer alguma alteração né, na estrutura organizacional ou alguma otimização nessa estrutura, por exemplo, se eu escolho uma estrutura, de uma estratégia de liderança em custo, de repente eu preciso otimizar a minha estrutura, porque tenho que tirar os pontos ociosos da estrutura. Por quê? Porque eu quero reduzir o custo e eu quero produzir mais. Eu tenho que produzir mais para poder ter uma grande margem de venda e com isso ter a capacidade de reduzir custo e obter o um lucro. Então, assim, quando eu escolho uma estratégia, eu tenho que estudar a estrutura organizacional da minha empresa e ver se ela é capaz ou se eu tenho que fazer algumas transformações nessa estrutura. Também tenho que olhar os controles gerenciais, definir controles gerenciais para a implementação dessa estratégia. Por quê? Porque no controle gerencial é que a gente vai é, verificar se a estratégia ela está indo no caminho correto. Né? Então, assim, se tiver algum desvio, então eu já vou definir alguns controles para que se tiver algum desvio, eu consiga voltar à normalidade. Ou se eu não estiver conseguindo alcançar é, os meus objetivos, para que eu faça uma reestruturação do meu plano ou até mesmo uma outra estratégia. Né? E a remuneração dos funcionários também, dependendo da estratégia, eu tenho que verificar se eu, de repente eu preciso dar alguma gratificação para os funcionários para alcançar determinadas metas, ou então se for uma estratégia de diferenciação de produto, para que esses funcionários é, tenham uma certa liberdade de inovar, né, no setor de desenvolvimento de produto, por exemplo. Então, eu tenho que verificar se a remuneração dos funcionários é, condiz com a escolha da estratégia. E tudo isso para quê? para obter vantagem competitiva. E o que é vantagem competitiva? A vantagem competitiva é a capacidade de gerar maior valor econômico em relação aos meus concorrentes. Então, eu busco, eu busco gerar maior valor econômico do que os meus concorrentes. Mas o que é valor econômico? Valor econômico é o valor percebido pelo cliente. Então, quanto o cliente está disposto a pagar em relação ao custo do serviço. Então, é quanto o cliente está disposto a pagar, qual é o valor que ele atribui, e valor é uma coisa de percepção mesmo, porque, assim, às vezes o mesmo produto, ele pode ter a mesma confecção, mas eu consigo gerar um valor diferenciado para o cliente. Então, o cliente, por meio de marca, ou até uma publicidade, ele consegue ter uma percepção de valor é, do meu produto. E aí, menos o custo. A diferença vai ser o valor econômico. E a vantagem competitiva é a diferença do valor econômico que eu consigo gerar em relação ao valor econômico do meu, do meu concorrente. Então, se eu tenho, consigo gerar mais valor econômico do que o meu concorrente, eu tenho vantagem competitiva. No próximo slide, vai ficar um pouco mais claro, porque ele, ele mostra aqui um desenho como se fossem em duas empresas. Então, eu tenho a empresa 1 e a empresa 2. A empresa 1, um, ela gerou um, um benefício total percebido pelo cliente de 230, vamos falar reais, aqui está em dólares, mas vamos falar reais, de R$ reais é, sobre o meu produto. Então, o cliente está disposto a pagar R$ 230 reais pelo meu produto. É, ele gerou esse, é, ele tem essa percepção de valor e o custo total para produzir esse produto foi de R$ 50,00. Então, a empresa 1 teve um custo total de 50 reais, gerando um valor econômico de 180 reais. Já a empresa 2, o valor percebido pelo cliente foi de 200 reais. Gerou um custo total de 50 para a produção desse produto. Pode ser um produto ou serviço, tá? É, veja que é o mesmo valor de custo, o mesmo custo da empresa 1 é o da empresa 2. Porém, o, o valor percebido pelo cliente foi de 200 reais. A diferença 200 menos 50 me dá um valor econômico de 150 reais. Aqui a gente não coloca os detalhes contábeis, tá? só níveis gerais para ter a percepção do valor econômico. Então, é, o valor econômico gerado pela empresa 1 foi de 180, o valor econômico gerado pela empresa 2 foi de 150. A vantagem, Quem tem vantagem competitiva nessa história? A empresa 1. A empresa 1 gerou uma vantagem competitiva de R$ 30,00 em cima da empresa 2, em relação à empresa 2. Por quê? R$ menos R$ 150,00. Então, a empresa 1 obtém vantagem competitiva neste cenário. Já no slide 2, a empresa 1, ela tem o um, um, um cliente, ele teve um valor percebido, agora é um outro cenário, um valor percebido, ele está disposto a pagar R$ 210,00 para um produto. Essa empresa ela teve um custo total para a produção desse produto de R$ gerando um valor econômico de R$ 180, reais. então 210 menos 30. Já na empresa 2, o cliente está disposto a pagar os mesmos R$ 210. Reais. Veja que a percepção de valor é a mesma, tanto para a empresa 1 um, quanto para a empresa 2. O custo total foi de R$ 60, reais, o dobro da empresa 1. Um. Então, gerou um valor econômico de R$ 150,00. Quem tem vantagem competitiva? Neste segundo cenário, a empresa 1 também tem vantagem competitiva em relação à empresa 2. Uma vantagem competitiva de R$ 30,00 também. Pode ver que a percepção é, pelo cliente foi a mesma, mas o custo incorrido para fazer a, a produção foi diferente, né? foi o dobro da empresa 2. Então, a, a empresa 1 continua tendo vantagem competitiva e eu consigo ter vantagem competitiva em relação à percepção, então, com diferenciação de produto, e com vantagem competitiva em relação à liderança em custo, que é diminuir os meus custos. Eu também poderia vender mais barato, só que com um custo ainda mais reduzido, e vender mais, né? Seria a liderança em custo. Isso com estratégias em nível de negócio. E a vantagem competitiva... O ideal é que ela seja sustentável. Sustentável é que ela perdure ao longo do tempo. Nem sempre é possível. Então, nós podemos ter vantagem competitiva temporária. Né? Por quê? Porque às vezes uma estratégia que eu escolha é fácil de ser copiada. Então, o um concorrente vai copiar a minha estratégia, ou ele vai conseguir superar ela. Aí eu tenho que fazer uma nova estratégia e vai ser uma vantagem e tentar obter uma nova vantagem competitiva que pode ser sustentável ou temporária. A sustentável, que perdura ao longo do tempo, a gente pode imaginar, assim, empresas como a Coca-Cola, por exemplo, ela tem uma vantagem competitiva, ela tem uma posição de mercado sustentável, né? A gente pensa em um refrigerante, a gente logo pensa no um refrigerante de cola, a gente logo pensa numa Coca-Cola. Então, ela tem uma diferenciação de produto e até uma diferenciação em relação à marca, né? Ela consegue se posicionar de uma maneira, ela tem uma vantagem competitiva de uma maneira sustentável, tá? Mas nem sempre é possível, então é como se fosse uma corrida mesmo, por isso está esse desenho, né, do, das duas pessoinhas correndo, porque é, sempre eu tenho que tentar superar em uma nova estratégia para poder obter vantagem competitiva. Tá ok? Bem, por hoje é só, né, espero que tenham gostado da aula de hoje, não esqueçam de fazer as leituras e até mais.